Fala apostador, tudo beleza? Vamos para mais um vídeo de análises, dicas e também vou estar deixando no final deste vídeo o meu palpite único para o concurso 1961 da Lotofácio. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, e é muito importante que você deixe seu like, pois reza a lenda, que quem deixa o like no vídeo acerta os 14 pontos. Já estamos com nosso rastreador de tendências aberto, é aqui onde veremos quais dezenas devemos ou não apostar. Se você ainda não tem esse sistema, que tem esse rastreador e ainda monta jogos prontos para você jogar, clique no primeiro link da descrição desse vídeo e garanta seu acesso. Então galera, sem enrolação, já vamos para a primeira linha do nosso jogo, da dezena 01, a dezena 05. Nesta primeira linha vamos apostar na dezena 01, acreditando que ela saia, já que não saiu no último concurso, se você observar o padrão dessa dezena, é sair em um concurso e falhar no seguinte. Então, é muito provável que ela seja sorteada. Ainda nessa linha vamos apostar na dezena 03, que vem de uma sequência boa, na dezena 04 que não sai a 3 concursos, mas seu histórico mostra que ela não costuma ficar 4 sorteios sem sair. E ainda nessa linha vamos acreditar na dezena 05, pois seu histórico mostra que ela não fica 3 concursos seguidos sem sair. Nos últimos 30 jogos ela jamais ficou 3 concursos seguidos sem ser sorteada, então é uma boa dezena para apostarmos. A única dezena dessa linha que deixamos de fora foi a dezena 02, que vem saindo a 4 concursos. Por isso estamos acreditando em uma falha. Agora vamos analisar a segunda linha de nosso jogo, da dezena 06, a dezena 10. Nessa linha vamos apostar em apenas duas dezenas, nossas escolhidas foram as dezenas 06 e a dezena 10. Observe que a dezena 06, desde o concurso 1948, sempre que falhou, no concurso seguinte foi sorteada, então vamos acreditar nisso. E a dezena 10, há muito tempo é uma dezena forte. E já fez várias sequências nos concursos anteriores e deve sair novamente. Deixamos de fora então as dezenas 07, que já vem de uma sequência de 5 concursos seguidos sendo sorteada, mas observe que este não é seu padrão, se olharmos os concursos mais acima, ela sempre se mostrou como uma dezena que não tem muita recorrência nos concursos. Também não apostaremos nas dezenas 08 e 09. Olhando nos últimos 20 concursos a dezena 08 ficou várias vezes 3 concursos consecutivos sem ser sorteada e deve ficar de fora. E a dezena 09 se mostra bem enfraquecida de 10 concursos para cá, então não estamos acreditando que ela retome uma sequência. Então agora partimos para a terceira linha. Da dezena 11, a dezena 15. Vamos apostar nessa linha nas dezenas 11, 14 e 15. A dezena 11 pode retomar seus bons momentos, saindo nesse concurso. A dezena 14 já está na fila a 3 concursos. E olhando os concursos anteriores dá a entender que ela deve ser sorteada. E a dezena 15 deve estar saindo novamente também de acordo com seu padrão. Tiramos de nosso jogo então, a dezena 12 e a dezena 13. A dezena 12 há muito tempo não sai 3 vezes seguidas então deve ficar de fora. E a dezena 13 a mesma coisa. A mais ou menos 10 concurso ela não sai 3 vezes seguidas, isso já é um indicador que ela deve ficar de fora. Agora, vamos para a quarta linha, da dezena 16, a dezena 20. Nessa linha estamos acreditando nas dezenas 16, 18 e 19. Perceba que a dezena 16 saiu em uma sequência grande nos concursos acima, e vamos acreditar que ela saia novamente, já que ficou de fora do último concurso. Temos ainda a dezena 18, que pode repetir a sua sequência acima, onde ela saiu por 5 concursos seguidos, então com certeza é uma boa ideia para o concurso 1961. E ainda vamos apostar na dezena 19, que já não sai a 3 concursos, e tem muita chance de sair, já que observando os últimos 20 concursos, a dezena jamais ficou tanto tempo de fora. Então excluímos nessa linha as dezenas 17 e a dezena 20 que devem falhar, pelo seu histórico. Enfim, na última linha, da dezena 21, a dezena 25. Decidimos apostar nas dezenas 22 e 23 e 25. Observe que a dezena 22, jamais ficou tanto tempo sem sair. A dezena 23 sempre que sai uma vez, faz pelo menos uma sequência de três concursos seguidos saindo. E entre as dezenas 24 e 25 preferi apostar no bom momento da 25 e continuar apostando nela. Ficaram de fora do nosso palpite as dezenas 21, que vem alternando, entre falhar e sair desde o concurso 1954. E a dezena 24, que há 20 concursos não consegue fazer uma sequência de 3 concursos consecutivos sendo sorteada.